Hoje é dia de falar com os mortos Usando um tabuleiro, o Ija. E aí meus cookmones, vocês mais lindos do mundo Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Dentre várias práticas mágicas, a necromancia, ou seja, a arte de falar com os mortos, chama a atenção de muita gente desde muito tempo. E hoje, nós vamos falar com os mortos, usando um tabuleiro Ija. Mas antes, pra você não perder nada do que é pronto por aqui, se inscreve no canal e clica naquele joinha maroto pra receber todas as notificações antes de todo mundo. E é lógico. Monstrinho que é monstrinho, logo deixa o like no começo do vídeo. Ok. Todo projeto que se preze não faria esse tipo de coisa em um vídeo. E eu garanto pra você que muita gente que anda falando com os mortes sendo possuído por aí, se realmente tivesse tido contato com alguma coisa do outro lado, estaria chorando por um mês embaixo da cama. Mas hoje a gente vai fazer diferente aqui. O Ija é um tabuleiro de madeira, em geral é um tabuleiro de madeira, com as letras do alfabeto. E não, ele não é um jogo. E sim, um método de necromancia. Um modo de você conseguir conversar com os mortos e receber respostas das perguntas que você quer Utilizado por bruxos, feiticeiros, magistas e necromantes ao longo de muitos anos por aí o Ija não é muito bem visto no meio mágico, porque ele geralmente é usado por pessoas curiosas e que não sabem o que tá fazendo. Allan Kardec mesmo que é o criador da doutrina espírita ele diz no livro dos médiums que as pessoas que estão utilizando o Ija para conseguir respostas não devem levar tudo muito a sério, porque devido a muitas perguntas idiotas que são feitas por pessoas inexperientes, as respostas são provenientes a espíritos zombeteiros e entidades não muito bem intencionadas mas chegamos à parte importante de um vídeo, e aqui vai o conselho de um bruxo para você que realmente quer convocar as forças do outro lado, presta muita atenção em como isso funciona de verdade. O primeiro passo é consagrar esse tabuleiro, porque senão ele não vai passar de um pedaço de madeira e não vai servir para nada. Chame mais pessoas e trace um círculo mágico para te proteger. Ou seja, não faça nada sozinho e nem te proteger. Antes de chamar qualquer coisa e perguntar qualquer besteira, convoque uma força maior, um Deus, um anjo, um mestre a alguém que realmente impeça você de fazer pergunta idiota e cagar com a sua vida. Nunca falte com respeito com a entidade que você tá falando e jamais, jamais interrompa a comunicação pela metade. Não se esqueça de agradecer as respostas obtidas e é lógico dizer adeus Antes de sair de dentro de uma sessão E se você quiser realmente sair inteiro disso Nunca pergunte Tem alguém aí Porque sempre vai ter alguém do outro lado E eu tenho certeza que você não vai querer conhecer E o conselho mais importante do bruxo aqui É nunca, jamais Em hipótese alguma Convoque ou chame algo que você não sabe E não consegue mandar embora E o meu recado maior É para as pessoas que não entendem do que estão fazendo E gravando vídeos convocando espíritos E brincando com o Ija se você quer mesmo convocar entidades, faça de verdade e aguente as consequências. Afinal de contas, se você quer brincar, então brinca direito. <risos> lado tem alguma experiência macabra sinistra ou com alguma entidade não esquece de deixar aqui embaixo que eu adoro saber o que acontece com a vida de vocês se você quer saber mais sobre o Ica, bruxaria ou a arte, não se esquece de ver o meu vídeo sobre Soen, o rito dos mortos e é lógico, sobre o Ica pra você entender como ela funciona se você quer mais temas como esse aqui no canal também deixa aqui embaixo nos comentários é isso aí, até a próxima e falou